Amores, olha quem resolveu Aparecer um pouquinho E a gente já aproveitou As roupas de, do vídeo anterior, gente né? No caso de ontem Eu passei tudo aqui pra fora pra elas secarem bem Também aproveitei e lavei a, a mantinha do sofá e a capa do sofá E aí as roupinhas estão todas aqui fora Olha só, os passarinhos estão Todos felizes com o sol E a dona de casa também, né gente A gente aproveita já pra colocar tudo cá no varal Pra secar tudo Oi meus amores, eu sou a Bruna e nesse canal eu te ajudo a ser uma dona de casa mais dedicada sem neuras. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma faxina aqui na minha cozinha, que é cozinha barra sala, como vocês já viram aí um pouquinho na introdução do vídeo. Eu preciso muito fazer um dia de faxina aqui, porque a gente tá um caos, e vocês sabem como o meu chão é de garagem, eu preciso esfregar pra que ele fique bem limpinho. Também quero limpar algumas partes do armário da pia pra conseguir guardar os produtos de limpeza, que eles estão todos espalhados aqui pela cozinha. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa muito seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos em primeira mão, para que o YouTube também entenda que vocês gostam de assistir os meus vídeos e possa entregar para mais pessoas e a nossa família, sim, crescer cada dia mais. Então o que a gente mais quer aqui é menos papo e mais ação, então bora lá!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 Olha só a nojeira que tá, meus amores, tirei tudo do lugar, rastei o sofá, mesa, tudo. Aqui também quero é, passar um, uma escovinha, que isso aqui, gente, é pata da Ema. A Ema, quando escuta caminhão, moto, às vezes ela entra aqui dentro de casa e ela pula aqui com as patinhas, porque ela quer ficar latindo no caminhão, bem doida. E suja tudo minha parede branca, então eu tenho que limpar. E a pudim também, né, quando ela entra, sai, então suja. Tirei também o, a cortina pra lavar, já tá lá na máquina batendo. Enquanto isso, daí eu vou começar a limpar essa parte aqui, esfregar toda essa parte. Olha só como tá, gente, meu Deus, um terror. Aí eu vou esfregar toda essa parte aqui primeiro, limpar todo esse lado. Depois eu pego tudo que tá aqui e já vou organizando aqui de novo pra mim conseguir. Porque, a gente, eu não suporto passar água e ter que ficar puxando pra não pegar nos móveis, né? Tipo ali, que é no chão, aqui do sofá. Eu não gosto de pegar no pezinho do sofá. Aqui é na a minha pia também. Então eu prefiro esfregar, tirar com o pano e depois passar um pano meio que seco. Então bora lá.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 Time threw my heart away, we won't see another day, we both know the score, we've been here once before, so many words unspoken, you took my heart, it's already broken, you don't and <laughs> Amores, olha só a diferença que já deu nessa parte. Eu tô morta, acabada. Como sempre, né? E aí aqui, eu já limpei. Vocês lembram como tava de gordura, né? Eu ainda vou finalizar com o um desinfetante. Eu só passei pra tirar o paninho, só pra tirar o grosso da espuma. Aqui, gente, não tem muito o que fazer nessas, nesse espinho de gordura. Porque eu não posso esfregar, então eu teria que usar algum produto. Desengordurante não adiantou. Mas eu acho que isso daqui... Só pintando mesmo. Porque vocês viram que eu tava esfregando com a escovinha, né? E a pintura dessa, desse cinza aqui por baixo era vermelho. E olha aqui, tava começando já... Apareceu o vermelho, está indo a tinta. Então eu fiz o que eu pude para não acabar estragando a pintura. Essa parte aqui da divisória de madeira, eu tentei limpar um pouco, mas eu vou deixar para um outro dia, para quando eu estiver eu e o Lucas, porque é muito cansativo, gente, ficar abaixado ali para mim também, meu Deus. Eu me acabo. E aí eu só dei uma limpadinha ali no rodapé. Aqui ficou bem limpinho. É, até passei um pouquinho também aqui assim, ó. Mas mais desse lado ali dá para ver a diferença, tá vendo? Mas eu não consegui gente terminar tudo. E é como eu falo pra vocês, a gente tem que fazer a limpeza no nosso tempo, para não acabar fadigando, né? E aí a gente acaba desistindo no meio do caminho, ou da próxima vez já não faz de novo. E, ó, por enquanto tá assim. E aí aqui, ó, essa parte que eu mostrei pra vocês... Que a Emma bota a patinha. Já limpei também, tá tudo bem limpinho. E agora eu vou passar o paninho com o desinfetante. E depois eu já vou puxar as coisas pra cá. E deixa eu mostrar pra vocês meu baldinho reutilizável. Que era um balde de óleo. Pra que comprar balde, gente? Pra fazer limpeza. A gente pode reciclar. Olha só a cor na água. Vocês conseguem ver? Gente, A água tá podre. Só dessa partezinha aqui.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 adventure. aqui para nossa sala, digamos que é uma sala, e eu tô muito feliz com essa comprinha. É uma coisa que eu queria há muito tempo, então se você quer descobrir o que, que é, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês também vão amar, assim como eu amei, e fiquei super contente com a minha nova aquisição. Meus amores, eu lavei a cortina da cozinha, como eu falei pra vocês, o marido estendeu... Daquele jeito, né? Bem... Porque eu sou toda perfeccionista, né? Quando eu vou estender no varal, eu vou estender tudo do mesmo jeito. E tá bem cheirosinho, com amaciante confort. Bem cheiroso, que é concentrado. E eu postei lá no Instagram. Quem não me segue é arroba Falei um pouquinho sobre ele lá no Instagram. Muito cheiroso, gente. Eu recomendo mesmo. E aí é que agora pra atualizar vocês, eu pedi ajuda pro Lucas pra colocar já a capa no sofá pra mim. Porque eu não não consigo botar essa capa, eu não entendo, a minha cabeça buga, dá um erro do Windows. <risos> e aí a gente almoçou, tá indo aqui a sujeirinha do almoço, né, as louças. E é isso, gente, agora vamos que vamos, arrumar essa parte aqui, vou esfregar tudinho ali. Dona Emma, vai pra rua. Aí eu quero limpar essa parte aqui, porque eu quero tirar essas coisas da parente daqui e vou jogar tudo que é pra esse canto aqui. Aqui tem algumas coisas aqui também, mas tá, ó, tá bem, tá bem acabado, tá bem sujo. E aí eu vou dar uma limpadinha aqui e quero ver se eu consigo limpar as pecinhas do meu fogão. Mas depende muito de como que eu vou tá, então bora lá. Let me go, took my heart from me Now you're everywhere I see Send me free, let me fly Let me find new kinds of highs We're just wasting here Waiting for another year We both know the score We've been here once before So many words unspoken You took my heart, it's already broken You don't have to wait Take the pain I will surrender Let me go On a new adventure <laughs> Escurecendo, então provavelmente eu vou terminar esse vídeo amanhã, mas eu tô dando uma limpadinha na geladeira por, por fora só, assim ó, olha a frente como já tá bem brilhosa, e aí eu vou mostrar aqui pra mostrar a diferença pra vocês depois, é aqui dessa parte de baixo, olha só como tá bem suja, consegue em e aí depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar e eu tô limpando só com o sapólio olha só a diferença de como ficou, como tava, mudou da água pro vinho, né e assim tá a nossa geladeira, eu não vou me aprofundar muito não, porque eu quero tirar um dia só pra limpar ela. Por dentro, por trás, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Meus amores, estão preparadas pra ver o resultado do nosso dia de faxina? Tô finalizando esse vídeo pra vocês hoje mesmo, no dia que esse vídeo vai rolar, porque ontem que eu tava fazendo a faxina eu fiquei muito cansada e aí eu dividi as tarefas de, de tarde até de noite, eu fazia um pouquinho, parava, fazia um pouquinho, parava porque eu tava muito cansada. E é isso, gente, faxina sem neura, tudo no seu tempo, porque aí flui. Aí você consegue fazer tudo aquilo que queria fazer e não desiste no meio do caminho para depois a gente sentir aquele gostinho de tarefa cumprida. Então eu vou começar mostrando para vocês, olha só a cortina, bem limpinha, que que eu lavei ontem, né? Aí eu coloquei ela aqui e aqui nessa parte também, ó, bem limpinho, que tava com as patinhas da Emma, ó, bem limpinho. Aí aqui a gente já tem o nosso sofazinho, tudo bem limpinho também, que eu lavei, né, que eu mostrei no vídeo pra vocês. E aí, gente, ó, a mesa agora tá aqui, não tem mais nada ali, tirei tudo. A mesa agora tá aqui, aqui vocês lembram, né, que tinha aquela sujeira aqui no chão, aquela gordura? Eu tirei tudo. Passei paninho tudo nas cadeiras também, embaixo, nos pezinhos da cadeira. Aqui também, ó, limpei. Aí aqui eu coloquei o liquidificador e a sanduicheira. E aí vocês lembram que aqui tinha duas fritadeiras, né? Aqui tinha uma redonda e aqui tinha a quadrada. Inclusive a quadrada tá até pra vender, viu, pessoal? Quem for aqui de penha e região e tiver interesse em comprar uma fritadeira, ela foi usada só três meses. Ela tá em bom estado, que a gente precisou comprar outra redonda, porque a quadrada eu comprei errado. Enfim... Aí aqui tinha aquelas fritadeiras, né? E aí, gente, o que, que eu fiz? Tcharam! Eu escondi ali. Ah, gente, eu acho que ficou aparentemente melhor, né? Visivelmente, assim. É, ficou escondidinha, tá, tá arredondo em cima. E a é quadrada embaixo, óbvio, né? E aí aqui nesse cantinho, ó, pra vocês verem como não tem nada. Só tem a bombona de água mesmo. Lá tem duas, tem duas garrafas, que é pra encher água também. Mas tá tudo bem limpinho. E aí eu escondi ela aqui. Eu acho que ficou bem melhor pro ambiente. Aí a visão dessa parte ficou assim. Olha só. E ficou um super espaço aqui no meio da cozinha. Já vou mostrar pra vocês certinho. E aí, ficou um super espaço, como eu falei pra vocês. Olha só. Aqui no meio da cozinha, o chão bem bem brilhoso. Esfreguei, esfreguei, esfreguei, porque esse chão aqui é aquele antiderrapante, né? E aí tem que esfregar bem, porque a sujeirinha gruda tudo nos, nos gominhos que tem um negocinho áspero, sabe? E aí seguindo pra cá, foi eu esfreguei aqui também, olha só. Limpei aqui, como eu já mostrei pra vocês. Aqui da geladeira também, que tava bem sujo, eu arrastei ela. E olha só, se vocês não conseguir ver, que tá meio escurinho, ó. Bem limpinho aqui nesse canto, debaixo da geladeira também. A geladeira também, eu Limpei, Olha só. Bem limpinha. E aí eu tirei as fotinhos daqui e guardei. Porque eu quero deixar a geladeira mais clean assim, sabe? Pra não deixar muita coisa nela. E aí ficou essas coisinhas de cola. Mas eu creio que com o tempo eu tiro. Essa daqui quase saiu tudo, ó. E essa daqui é, ainda não. Por enquanto tá assim. Aí em cima também eu deixei só o negocinho do meu sobrinho. Aí já nessa parte quase não mudou nada. Só tá bem limpinho aqui também. A geladeira também bem limpinha. Aí eu mostrei pra vocês antes eu depois da geladeira, né? Vocês viram a craca que tava. Como que ficou? Eu limpei tudo só com sapólio mesmo. E aqui eu tirei pozinho normal, como sempre, que vocês veem nos vídeos, tudo bem limpinho. Aqui eu aproveitei e dei uma limpadinha nessas gradinhas aqui, da... onde a gente guarda as comidas. Essa parte aqui onde fica meu forninho, que eu ainda não tenho onde colocar ele, tem que comprar o suporte, né? E aí aquela caixa amarela tá lá no meu quarto, mas depois eu vou ter que trazer de novo pra cá. Mas por enquanto daí tá assim. E aí aqui é a nossa pia. A pia eu não mexi muita coisa não, eu só lavei a lucinha mesmo que tinha aqui, a sujeirinha. O fogão também, tá bem limpinho, eu falei pra vocês que eu ia tentar limpar as pecinhas mas não deu muito certo não, gente porque eu tava podre, então eu vou deixar pra outro dia, limpar as pecinhas limpar, dar mareada nesse bule também, apesar que o bule eu não uso por isso que ele fica assim, muito feio sabe, mas eu vou dar uma no bule vou arear um pouquinho a chaleira também, e aqui ficou esse cantinho assim, aí aqui nessa parte de cima também tirei o pozinho e ficou bem limpinho, aí aqui tem um sorvetinho, lá em cima tem o flamingo, então aqui tá assim essa parte, e aí aqui como eu falei pra vocês, olha só eu tirei todos aqueles produtos de limpeza que estavam aqui assim aparentes, né, limpei essa parte e essa pia de baixo, gente, ela tá assim bem feia, né, dá pra ver que ela tá bem apodrecida, que eu tive um vazamento muito feio no meu encanamento, umas três vezes seguida eu arrumei, meu marido arrumou no caso, né, aí começou a vazar de novo aí meu marido arrumou, aí começou a vazar de novo aí depois meu pai veio aqui e colocou com um cano, é, direto, né, cano mesmo, sem ser aquele sifão. Aí aqui a parte da pia, que eu falei pra vocês que eu queria colocar os produtos de limpeza, e olha só como que ficou, e aí aqui eu coloquei todos os produtos de limpeza, eu limpei toda essa parte aqui, e fica assim feio mesmo, gente, que como eu tava falando pra vocês, né, fica apodrecido, né, porque, por conta da água Então aqui eu coloquei todos os meus produtos de limpeza, e aí ficou assim, desse jeito, eu gostei bastante do resultado, porque daí ficou aqui, tudo aqui, ao invés de ficar tudo aqui aparecendo, então ficou bem bonito. E aí é que eu coloquei o paninho de prato, que é bem fofinho. Esse daqui eu comprei no mercado mesmo, gente. Bem fofinho. Coloquei aqui pra decorar. E tá assim a nossa cozinha. E vocês estão curiosos pra saber qual é a comprinha que eu fiz aqui pro lar, né? Então eu vou parar com esse suspense e vou mostrar logo pra vocês que eu acho que deu uma super diferença aqui. E eu quero postar foto logo. Então vamos lá. Tcharam! Olha, gente, que coisa fofa. Eu falei pra vocês que era uma coisa muito simples, mas que eu queria há muito tempo. A almofada de nozinho e quatro almofadinhas bonitinhas pra colocar aqui no meu sofá de decoração porque aquelas amarelas, elas são muito grandes elas são 60 por 60 e essas daqui são 42 por 42 eu comprei no mercado livre mesmo e gente, pensa num tecido bom que é de, de qualidade mesmo e eu comprei no mercado livre mesmo e paguei bem baratinho e as capas já vieram com enchimento eu acho que foi tudo 98 reais isso, verdade, o conjunto todo foi 98 reais com almofada de nó com os enchimentos, quatro enchimentos e com quatro capas de almofada, foi R$98,00, eu achei barato, porque eu tinha visto por aí que só a almofada de nó tava em torno de R$29,90, enfim sendo barato ou não eu sei que eu gostei bastante então tem a almofadinha de nó que fica aqui, aí aqui tá escrito gratidão, bem fofinho esse daqui tá escrito fé aí aqui o desenho dessa de trás é assim, e a outra é assim, e eu acho que deu um super charminho aqui pro cantinho olha só que fofinho, gente e aí ficou assim Aí a visãozinha aqui da mesa assim, ó. Perdão, gente, eu amei, sério Muito apaixonada pela minha nova aquisição Então é isso, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado dessa faxina O nosso dia de faxina Foi realmente pesado Eu me cansei bastante Como eu falo pra vocês, pra cuidar do lar Precisa realmente de muita dedicação Muita paciência, muito amor Mas é assim que a gente vai levando a vida E vai conseguindo ajeitar as coisas aos pouquinhos, mas é assim mesmo, gente. No começo é difícil porque tem muita coisa pra colocar em ordem, como eu já queria fazer essa faxina não cozinha há muito tempo e agora finalmente eu consegui. Então agora é só manter e cada dia também fazer uma coisinha mais pesada assim, né? Pra ir sempre mantendo bem limpinho como tá agora. E eu amei o resultado, gente. Amei colocar a mesa ali porque deixou bastante espaço e ficou bem fofinho. E não esqueçam meus amores de já deixar o seu like, Aqui, comentar aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Se vocês gostaram do vídeo E gostam dos conteúdos aqui do canal E me deixem aqui nos comentários também O que, que vocês acharam das nossas almofadinhas E o que vocês acharam Da nossa nova cozinha Porque agora é uma <risos> cozinha nova, né gente Não é mais aquela outra cozinha pod que tava. Então é isso meus amores Muito obrigada por acompanhar até aqui Um beijão e até o próximo vídeo Tchau